Oi, tudo bem? Henrique Boney, vamos falar hoje sobre, o apresentar para vocês um tutorial básico sobre o navegador GPS Locos MAP, ok? Vamos começar com a apresentação desse navegador. O MAP é uma aplicação para celulares é, com sistema operacional Android, ok? ele foi feito é, não lembro agora se foi na Áustria ou na Turquia e é, na Europa para para ser utilizado por esportistas é, ciclistas trilheiros né para que eles possam marcar suas posições seguir track logs seguir Trilhas, compartilhar informações geográficas, mas ele também é utilizado por profissionais é, é, em campo, né, como, como coletador de, de dados geográficos, de dados é, para geoprocessamento, como coletor de informações geográficas. Né. Então, basicamente, o Locus Map é uma aplicação que conecta o seu. É, o GPS do seu celular é uma rede de satélites e marca um ponto no mapa onde você está, recebendo essas informações do satélite de localização global, os GPS, né? é, é, colocando você em cima do mapa. Com isso, ele também permite que você coloque outras informações no mapa, como pontos, é, rotas, é, é, percursos, né? caminhos, etc. E permite que você também eh, siga essa, essas informações, coloque essas informações para você eh, navegar entre elas, mas também permite que você grave essas informações. Então, o Locus Map ele também tem eh, uma rede uh, de mapas online, também permite que você baixe mapas offline para você na, a, a utilizar onde não tem... Rede de dados né é pois que aqui eu estou utilizando aqui no, no modo avião é, permite você gravar percursos gravar pontos seguir trilhas é, compartilhar localizações fazer marcações de pontos com, com áudio com, com imagem etc né e você vai utilizar o locus como uma ferramenta de segurança para você seguir trilhas gravar trilhas e poder a fazer as suas, suas viagens seus seus percursos suas trips e poder retornar em segurança sempre quando você utiliza o um navegador você sempre vai saber onde você está da onde você veio e para onde você vai ok então essa é a apresentação inicial do locus map ah mas como é que eu instalo bom a instalação do Locos map como é um android você vai fazer a instalação através do google play né no caso só digitar lá no google play Locos map você tem a versão free e você tem a versão pro a versão free ela permite que você utilize as principais funcionalidades do locus como gravar, seguir, né? é, utilizar mapas offline, mas vem com é, com publicidade, então pode atrapalhar um pouquinho. A versão Pro ela vem sem a publicidade e permite que você é, utilize além das funções básicas todas as, as todas as funções abertas criadas pelo navegador Locus Map. Depois é só instalar. Depois que você instala o Locus Map, e aí você decide se você vai utilizar, instalou no tablet, instalou no celular, se vai usar ele de forma no modo retrato né? ou no modo paisagem, aí é você que decide, define a primeira coisa que você é, faz assim que você abre o locus é configurar você vai lá em menu configurações você vai fazer a configuração inicial de linguagem e unidades né se ele não estiver em português você coloca em português seleciona o tipo de coordenada que você vai utilizar no nosso caso a gente utiliza o tm Uh, o formato da latitude e longitude, se é decimais, graus, minutos em segundos, graus em minutos. Né? O formato de distância, uh, área, altitude, pés ou metros, velocidade, ângulo, né? inclinação formato de temperatura peso etc para poder é, é, configurar essas linguagens para que você faça uma melhor leitura das informações utilizando o locus map ok segunda coisa que você vai fazer antes de sair utilizando o locus é entender como é que funciona os mapas online e offline Mapas online são aqueles que você utiliza quando você tem redes de dados disponíveis ou disponível né, na, na região que você está. E o offline é para quando você vai para um lugar onde você vai é, não tem rede de dados disponível. Vai contar apenas com as informações que você recebe do satélite, que é a, a sua localização. Né? Então, lá, abrindo o menu, selecionando mapas, na parte offline você tem uma série de bases de mapas o locus oferece do mundo inteiro né europa tchecoslováquia polônia finlândia né? leste europeu israel etc e os é, inclusive mapas mundiais do google né? e e os mapas do open street map que são no caso aqui do brasil são os mapas melhores é, para serem utilizados de forma online, né? então por exemplo, aqui ah, eu vou utilizar. É, eu quero o, o mapa de satélite no meu aplicativo, então eu vou lá no Google, cadê o Google que eu vi aqui agora há pouco? Aquele aqui e seleciono o mapa por satélite, automaticamente ele já vai me, me plotar em cima de um mapa de fundo por satélite aí ah, eu gosto do mapa uh, do google uh, de terreno não é esse. esse é um outro tipo de mapa de terreno do google deve ser este que okay, isso gosto do mapa de terreno que eu gosto de ver a, a, a orografia né, a topografia gosto de ver o, o relevo e gosto de olhar as curvas de níveis, etc. E os mapas do OpenStreetMap, né? No caso mais específicos é para caminhada, para bicicleta que é o mapa que eu gosto mais, né? E aí vão te dando cada mapa, ele te dá uma base de, de, de informações é, diferentes. Ok, então aqui estou localizado é, é, bem em cima da pedra da mina. Okay? Em, uma informação sobre mapas online que embora é, se eu sei que eu, eu estou utilizando por exemplo esse mapa do do do OpenStreetMap para bicicleta, onde ele me mostra o terreno. É, eu vou, eu sei que em algum momento eu vou sair da área de cobertura da rede de dados do meu aparelho celular. Ele me permite abrindo aqui o menu do mapa, se clicando em downloads, ele me permite fazer é, é baixar esse mapa localmente, né, um um, um pedaço desse mapa localmente para que eu utilize é, nos momentos em que eu que eu perder o sinal. Então eu posso baixar a tela, a imagem que está na tela ou selecionar uma área. Eu vou aqui selecionar uma área para você ver como é que é. Então ele me permite selecionar uma área onde ele vai fazer o recorte desse mapa que eu, que eu preciso, dessa área que eu preciso, e vai me perguntar qual é o nível de detalhes desse mapa. Né? E vai me dar o tamanho de, do espaço que eu preciso para baixar esse mapa. No caso aqui é um bloco é, de quase 170 MB. É pequeno, uma área pequena, eu vou lá e faço o download. Uma vez que eu fiz o, o, o download desse mapa, ele vai, desse mapa online, ele vai ficar armazenado na memória local do celular. E todas as vezes que eu entrar em uma área que eu não tenho cobertura de celular, de dados, ele vai mostrar na tela uma, a, a, o mapa salvo. E toda vez que eu voltar para a área de cobertura, ele vai avançar a tela e mostrar o, o mapa online. Né? então ele me permite fazer isso na maioria dos mapas disponíveis e o mapa offline são aqueles mapas onde você quer baixar a região inteira o estado inteiro ou o país inteiro do lugar que você vai para usar localmente para usar offline no seu celular deixar lá em modo avião e poder utilizar economizar bateria é, aplicar na segurança né do deslocamento não ter que depender da, da operadora então eu posso selecionar aqui mapa é só clicar aqui em mais adicionar descarregar mapa offline ele vai me dar uma série de opções de países vou pegar aqui américa do sul supor que eu estivesse indo para bolívia para algum lugar da bolívia aí é só baixar os mapas da bolívia para o brasil ele vai me dar por estado ah eu estou indo para o Acre então eu tenho aqui mapas um, um mapa do Acre ele vai é, ele ele tem dois tipos de downloads aqui né é, claro a maioria dos mapas são pagos custa aí dois três reais é, é muito barato né se você for comprar esses mapas na internet você vai pagar muito mais que isso 10 vezes 50 vezes mais que isso mas voltando, ele me permite baixar o mapa base e baixar os dados de elevação em cima do mapa. Então, não só o mapa base, mas a altimetria do mapa. Isso é, é muito importante. Para não ficar aquele mapa chapado, sem informação altimétrica. Ok? Então, nós falamos aí sobre a utilização de mapa online e o mapa offline. Então, a, primeira, a segunda coisa que você faz quando baixa vai utilizar qualquer não só o locus né mas como qualquer navegador qualquer aparelho de gps é colocar o um mapa offline nele vamos lá importar e seguir um track log já fiz a configuração inicial já baixei o um mapa offline agora eu quero seguir um track tracklog é para isso que eu baixei o, o meu navegador então no locus é fácil você pode receber é, é, o importante é que você recebe que o track log chega até chegue até o seu celular né se você baixou ele por e-mail se você recebeu ele por WhatsApp recebeu ele é, diretamente ligando o celular por cabo no no computador recebeu por Bluetooth né não importa o importante é é o arquivo chegar até o seu celular então eu vou lá em percurso sinalzinho demais. Eu vou, no meu caso aqui, eu posso registrar um percurso, posso é, criar uma rota, né? Criar um plano de rota, eu posso importar. Então eu vou lá importar. Eu salvei, agora que eu baixei um, um, uma rota, eu baixei um track log, transferi aqui para o celular, joguei ele na pasta do, do locus, num o, o, formato gpx, que é o cabeça de touro via paiolinha. Aí ele me pergunta se eu quero importar ok quero importar é no caso que está me dizendo que eu já tenho se eu quero sobrepor ok posso quero sobrepor vou sobrepor todos ele já me mostra a trilha que eu importei e claro a minha localização referente a essa trilha para fazer a, a navegação é simples né? Conforme eu for me deslocando, eu vou me mantendo, eu vou me manter em cima da da, da trilha. Num, a lógica da da navegação é essa. Né? Eu vou manter em cima da trilha e conforme eu vou vendo meu meu meu cursor, eu vou me corrigindo. Né? que eu já posso navegar, então, conforme eu vou, vou andando, é, ele vai me mostrando a minha posição em cima do mapa e com essa informação eu vou me, locali me localizando, é, no locus, mais para frente eu vou falar disso, ele permite eu ativar esses anéis, anéis de distância e anéis é, de tempo, então, conforme eu vou andando, ele vai me mostrando alguns círculos de distância, né, é, raios de 500 metros, raios de 1 quilômetro, raios de 2 quilômetros, etc. E conforme a minha velocidade, ele vai me mostrando raios de tempo, raios de 5 minutos, 15 minutos, 15, 30 minutos, né, é, que dá uma estimativa de chegada. É, ele me... me permite usar dois tipos de setas de direcionamento. A primeira seta é a direção que eu estou indo, ou seja, para qual é a direção em cima do mapa que eu estou me deslocando. Então, essa seta maior, essa seta mais vermelha. Né? E a seta amarela é que se o, meu, o hardware do meu celular tiver um, um, uma bússola, é a seta para onde eu estou apontando o celular. Então, é uma outra ferramenta interessante de navegação. Eu tenho aqui duas direções para onde eu estou indo e para onde estou apontando o celular, juntando aí com meus anéis de direção, anéis de distância, localização, né, a trilha plotada no mapa. Eu tenho aí muita informação para para poder navegar, ok? Então é, vocês viram aí como que é a Função de importar e seguir um track log: explorar informações do track log. Bom, eu importei, estou seguindo esse track log, né? É, no momento que eu der colocar o dedo sobre ele, selecionar o track log, ele já vai me dar as informações básicas dele, né? Eu estou no ponto 86 no ponto de, de altimetria. 2734, né? Esse ponto corresponde ao quilômetro 6,9 do, do track log, né? É, e para o objetivo falta mais 5,9 quilômetros, né? Mas eu quero saber mais detalhes. Eu abro as observações dele, né? Ele já vai me dar mais detalhes. Eu fiz aqui um, um relato em cima dessa trilha, né? onde ele vai me mostrar as informações que eu coloquei, a informações total eu levei 12 quilômetros, andei uma hora e 41 minutos e ele me dá as estatísticas mais detalhadas, minha velocidade média foi de 7 km né? Não parei, perda de elevação x, ganho de elevação y, né? É, vai me dar a altimetria, o ponto onde eu estou em relação à trilha, né? Tá vendo aquele pontinho lá em cima? onde eu estou e eu posso é, extrair informações sobre a altimetria, né, marcando o cursor aqui em qualquer ponto do perfil topográfico, do perfil altimétrico, quer dizer, é, eu posso saber aqui a, a distância que eu, que eu estou. Eu estou aqui no quilômetro 7.4, né, eu vou descer X no quilômetro 10, e aí eu vou é uma outra ferramenta de, de, de, de navegação. Né? Eu não só uso o mapa para me localizar no terreno, mas eu também posso usar o perfil altimétrico para me localizar na trilha e fazer meu, meu planejamento. Ok, gravar um percurso e pontos de interesse. Então vamos supor. Que eu, é, deixa eu voltar lá para a Pedra da Mina voltar para a Pedra da Mina peraí que estou voltando, ok, voltei né? voltei aqui e, e a partir daqui eu quero ir para algum lugar eu, eu, eu, eu segui minha trilha, né? eu estava aqui na minha trilha mas eu decidi fazer um, um, um percurso qualquer ou eu mesmo eu posso é, eu gravo trilha por dois funções por, por dois motivos primeiro que é para saber se o caminho que eu estou andando bate com, com o percurso da trilha bate com a trilha né se aonde eu estou é, caminhando gravando não corresponder à trilha que eu preciso seguir eu uso essa informação para me corrigir então eu acabo tendo duas linhas na tela a linha de gravação e a linha da trilha que eu. do track log que eu vou seguir. Né? E a segunda função é, claro, é, é gravar um registro que, é, qualquer, de alguma exploração, de algum caminho novo, etc. Então aqui eu vou gravar um registro de um, de um caminho novo. Eu vou lá no menu, registro do percurso, aperto play, pronto, já está gravando. Né? tô gravando vou dar uma uma caminhada aqui vou dar uma uma corrida aqui só para você ver como é que funciona é... vou dar outra corrida aqui Pera aí que eu já já chego e Vou passear aqui, vou virar aqui à direita. Agora eu vou virar aqui à esquerda. Uh, deixa eu ver se eu consigo. Ok. Virei. É, vamos supor, eu fiz agora, acabei de fazer esse caminho. Ok? Eu acabei de fazer esse caminho. E aí, é, você note que eu gravei, gravei o percurso. Continua gravando, ok? Então eu consigo me localizar, usar a gravação do do, do, do percurso, para poder me localizar em cima do mapa, por onde eu estou andando. Se eu quiser voltar eu volto, deixa eu sair correndo. Eu vou lá e volto tudo. Espera que eu estou voltando. Não, sai daí. Voltei. Então, eu voltei aqui para Pedra da Mina. Certo? Eu sei de onde eu vim. Eu sei para onde eu estava indo. E eu continuo gravando o percurso. Eu já andei 1,5 km. Um nossa, minha velocidade em 100 km por hora, etc. E agora eu posso continuar gravando até o fim, eu posso interromper a gravação. Mas o ideal é que no final da trilha eu vou lá e. Stop! salvo coloco o nome da trilha e guardo ok então essa é a ferramenta de gravação do percurso ah mas eu eu não quero só gravar eu quero é, marcar aqui Uh, um ponto de interesse. Ah, eu estou aqui, eu eu eu quero registrar um ponto para mim dar uma olhada depois ou para compartilhar essa informação. Pontos, você vai lá em pontos, menu pontos, né? Sinal de mais, novo ponto e marca. Olha, neste ponto eu encontrei é, É um camping. É um camping. Neste ponto é um camping. Ok, não tem problema. Vamos guardar essa informação. Guardei essa informação. Voltei para o mapa. Está vendo? Então nesse ponto, eu criei um ponto do local onde eu estou chamado camping. né Esse ponto ele me dá. todas as informações georreferenciadas que foram gravadas. Então, a altitude, a, a coordenada deste ponto. Está vendo aqui a coordenada desse ponto? Né? É, a data, o local, e eu vejo ele no mapa. A qualquer momento, eu posso depois compartilhar essa informação com alguém. Uma vez que está salva, eu posso fazer muitas coisas com essa informação falando em compartilhamento vamos lá como que eu faço o compartilhamento de uma de uma informação eu abro aqui a, a informação que eu gravei no caso do ponto menu detalhes nos detalhes eu clico aqui ó no share compartilhar vou compartilhar como eu posso compartilhar com uma mensagem de texto né e aí nessa mensagem de texto eu posso adicionar informações é, de coordenada altitude posso colocar uh, uh, um link para o mapa no, no google maps para quem receber essa informação localizar esse ponto né e eu posso compartilhar de diversas formas Okay. Uma outra forma de, de, de compartilhamento é você compartilhar por arquivo, arquivo KML. Então ele já gera um arquivo de informações geográficas, né, com aquele ponto georreferenciado, pronto para ser lido na maioria dos programas que fazem leituras de arquivos de informações referenciado no caso aqui o KML, que é o arquivo do Google Earth. Mando por e-mail, mando por mensagem, salvo no no, no Drive, no Dropbox, ok? A mesma coisa trilha. Abro a trilha, detalhes, formato de compartilhamento é o mesmo. Posso compartilhar ela como GPX, arquivos de, de informações para GPS, né? eu posso compartilhar direto é, aqui no caso aqui para o pro, pro Facebook mas a ferramenta de compartilhamento é a mesma ok criar novas rotas vamos lá como é que eu crio uma rota eu estou lá no meio da trilha estou seguindo o, o o meu GPS estou seguindo um estou explorando o local mas eu quero sair da minha rota principal e eu quero criar uma rota secundária né é simples você clica aqui em planejador de rota menu planejar rota você vê que ele tem algumas funções né então eu posso é, conforme eu for deslocando o mapa, eu clico aqui no sinal de mais, tá vendo? E ele vai criando a rota. Estou aqui fazendo o planejamento de uma nova rota. Ele vai me dando essas informações, está vendo? Ah, já é, é, entre esse ponto e esse ponto são tantos metros. É, entre esse ponto o, a distância total é essa, a altimetria, o ganho de elevação é esse, a perda de elevação é essa. Terminei de fazer a minha rota, eu posso gravar. Posso navegar sobre ela. Né? É, eu posso. Uh, no caso aqui eu vou. Fazer a navegação né? agora é só seguir essa rota, entendeu? Deixa eu desligar a rota, então a função vamos lá. A função de, de, de planejador de rota ela não só serve para criar novas rotas, seguir novas rotas, mas também serve para mim fazer uma exploração do terreno, né? Conforme eu vou planejando essa nova rota, ele vai me dando informações sobre distância e elevação. E uma vez que eu faço, crio um, um, uma rota antes de ir, eu estou trabalhando a minha segurança aqui do meu deslocamento. Então, vamos supor aqui eu estou na pedra da mina, vou fazer uma rota até o, o o tartarugão, mas eu não tenho a trilha. Mas eu vou, eu, eu tô pensando em fazer a rota, embora eu conheça o caminho. Porque se baixar uma neblina, é, ou entrar no mato muito alto, ou acontecer alguma coisa comigo, me esquecer o caminho, me desorientar, eu posso continuar a minha trilha ou eu posso voltar, é, eu posso continuar a minha trilha, né? Então eu posso é, criar uma nova rota e ter essas três informações na tela: a trilha original, a rota criada e o trecho gravado. e a gravação do meu percurso, ok? Então uma informação é, é uma ferramenta bacana e bastante importante que é a criação de rotas, de edição, edição, eu não falei, né? Vamos conversar aqui sobre edição. Edição, você, é, vamos supor, eu peguei a trilha aqui, mas eu quero, é, é, eu criei ela, mas eu quero dar uma modificada nela. Então você vai lá, seleciona, modificar. E aí, como a trilha é gravada em vários pontos, cada ponto que você observar na trilha, você pode modificar esses pontos. Você pode dividir, você pode cortar, né? Então vamos supor aqui, ah, eu quero é, nesse ponto da trilha. Vou selecionar ela, vou Selecionar esse ponto. Eu vou editar e vou dividir. Vou dividir a trilha aqui. Ele me deu a informação de duas trilhas. Uma vez que eu dividi ela, virou duas trilhas, está vendo? Eu posso, então, compartilhar essa gravação como dois arquivos diferentes. Mas se eu quisesse reunir essa trilha, eu faria o mesmo processo. É, não é o melhor dos mundos, é melhor editar no computador, mas o LOX permite que, que, que você... Utilize a ferramenta de edição de percursos, não só de criação de rotas, mas edição de trilhas, edição de percursos, aonde você estiver. Abre a trilha, modificar, e aí você tem uma série de, de ferramentas para você utilizar conforme você vai editando ou reeditando a trilha que você fez. Uma vez que você editou, é só salvar e continua. Ok? Compartilhar uma localização. Compartilhamento de localização no Locus Map também. Ele é interessante para você mandar para alguém caso você esteja no ambiente que tenha rede de celular, aonde você está. Menu. Mais funções. Partilhar. A minha localização. Da forma de mensagem de texto, por exemplo. Minha localização atual. Eu vou mandar por SMS. Ele vai assim. Minha posição no momento. Ah, estou em Passa 4. Locos diz que eu estou aqui. Manda o link. E manda a localização. É, em graus decimais eu tenho uma outra forma de compartilhar a localização que é por texto e aí eu posso acrescentar mais informações esse texto clique no mais né? então eu coloco informações sobre o nome do, da cidade a, a coordenada geográfica um link para a pessoa acessar no mapa no google maps essa, essa localização geográfica e a minha altitude. Aí vou lá, seleciono o SMS, por exemplo, e vai toda essa informação. Não é bacana? Então essa é a ferramenta de compartilhamento de localização do Google Maps, do Locos Map. Localização de coordenada então eu tenho uma coordenada e eu quero utilizar localizar no maps também é fácil menu pesquisar quando você abre pesquisar você vai lá em menu no canto superior direito e seleciona o tipo de pesquisa eu quero pesquisar o um endereço online se eu estiver utilizando o mapa online um endereço offline se eu estiver utilizando o mapa offline mas para funcionar corretamente, ele precisa de um Edon, a parte chamada BR Route, né? Rotas BR. Para ser instalado junto com o Maps para funcionar a pesquisa de endereço offline. Mas eu vou utilizar a função mover para. No mover para, ele vai me perguntar se eu quero mover o cursor, a parte central do mapa para um determinado ponto, para uma coordenada. Eu seleciono a coordenada qual a coordenada que eu vou utilizar que eu tiver? Me permite graus e minutos, graus minutos e segundos, graus decimais, graus militares, coordenada militar ou coordenada TM. E aí é só você adicionar a coordenada, colocar a zona. Se é no hemisfério norte ou é no hemisfério sul. Né? Qual é o número da sua zona? E pronto, defina, ele vai te mostrar no mapa aquela coordenada então é bem interessante na principalmente em situações de busca e resgate onde você só tem a coordenada da pessoa recebeu lá por spot a coordenada coloca no seu gps segue e vai atrás da pessoa então essa é função de localizar coordenada navegar por bússola ele te permite navegação por bússola então por exemplo aqui ah, eu quero atravessar o vale do rua até aqui é, eu estou aqui no Vale do Ruá E eu sei que é, Deixa eu ir lá para o Vale do Ruá Espera aí que eu já, já volto Estou indo para o Vale do Ruá ah, Acho que aqui é o Vale do Ruá ah, Cheguei Cheguei, estou chegando É, o vale do Roo é aqui. A trilha está errada é porque eu eu eu alterei agora há pouco mas é não não é aqui. Deixa eu voltar. Já me perdi, tá vendo? Já me perdi. então supor eu tô aqui nessa região em cima da ribanceira desse pico aqui e eu quero vir pra cá né? e aí o que, que eu quero fazer eu vou eu vou atravessar um, um, um vou passar por baixo de copa de árvore ou eu vou passar por baixo da água ah, eu vou navegar no escuro noite de lua cheia qualquer coisa assim e eu não quero perder o rumo desse pico. Vou subir esse pico aqui. Eu não quero perder o rumo desse pico. O que, que eu faço? Eu, eu, eu seleciono ele, né? Repouso meu dedo sobre o pico. Abro o menuzinho. E clico em bússola. A partir do momento, ele fez uma marcação. Ele marcou o azimuth daquele pico. E aonde eu estiver. Ele vai me mostrar qual é a direção daquele pico, né? Então ele travou o azimuth, e aí eu vou fazer a navegação por bússola. A navegação por bússola é isso. Ele também permite eu fazer a navegação, se tivesse uma rota no mapa, ele permitiria fazer a navegação por rota, né? Vou fazer a navegação por guia, que aí não é por bússola, é em cima do mapa. Está vendo? Com a navegação por guia, ele me mostra também a distância que eu estou dele e a e altitude. É e conforme eu for navegando, ele vai me mostrando a, a minha relação ao meu ponto de interesse. Isso é, é uma outra forma de, de navegação quando não é por rota, né? uma navegação por bússola. Ok? Agora a navegação por rota. Deixa eu voltar para a Pedra da Mina. Que é mais interessante eu, eu mostrar lá. Cadê a Pedra da Mina? Está aqui. deixa eu desligar essa navegação ocultar agora vamos voltar aqui para pedra da mina então eu estou aqui bem em cima da, da na base da mina certo e eu tenho já uma trilha marcada roteada é, no mapa base né? então eu posso fazer o seguinte eu posso simplesmente marcar esse ponto d'água aqui que já está roteado né? e vou clicar aqui em, em navegue até ele vai criar uma rota aí eu vou a pé ok deixa eu fazer de novo Desligar. então eu marquei um ponto aqui no meio do caminho eu quero que ele me dê a navegação ele vai criar uma rota okay, ele criou uma rota e a partir desse momento é só eu seguir essa rota quando ele cria automaticamente para criar rotas automáticas o mapa precisa ser roteável ele já precisa ter informações pré-definidas no mapa base sobre caminhos e aí o gps usa essas informações de caminhos para criar uma rota para você ok então isso é uma navegação por rota configurações avançadas configurações avançadas né um blocos ele é muito é modulável ele permite ele, ele é muito aberto e permite que você configure completamente a forma dele trabalhar dele se comportar dele é, trabalhar essas as informações e se relacionar é, como interface com com, com seu objetivo né? então por exemplo navegação e permite mudar a fonte de dados roteáveis cor da rota largura da rota orientação permite você trabalhar esses valores também a parte de gps permite você usar a, a bússola por satélite ou a bússola do celular permite você usar a, o norte magnético ou o norte verdadeiro é, pergunta se você Quanto tempo que o locus precisa ficar ligado, se ele desliga a tela, se ele liga a tela, se ele mantém a posição do GPS, se ele não mantém. É, gráficos auxiliares aqui, que são os botões de linha de cursor, posição, régua. Então, ele, na função, nas funções avançadas, quando você explorar as funções avançadas, ele vai te permitir é, fazer com que o, o locus trabalhe da forma que você quer então ele não é uma ferramenta fechada você pode fazer qualquer coisa com ele você pode trabalhar com ele de muitas formas porque ele foi pensado e foi criado por um grande número de pessoas que trabalharam com o um projeto de forma colaborativa e, e essa plataforma ele é criada para qualquer pessoa utilizar na sua área né se é um geógrafo configura é, com as principais funções que um geógrafo costuma trabalhar. Se é um ciclista, a mesma coisa. Se é um montanhista, a mesma coisa. Se é, é a, a motorista, a mesma coisa. né Então ele é, ele é multifuncional nesse sentido. Trabalha é, de diversas formas. Você pode configurá-lo de diversas formas. É, é, então, se o, o, ao utilizar o Locus ele não estiver correspondendo a uma necessidade sua. Procura nas funções avançadas, nas configurações, e molde ele da forma que você gostaria. Dá uma explorada nele, porque ele com certeza vai corresponder às suas necessidades. É isso aí.